De Eu vou filmar sim. São armados que gostam de fraude. Vou meter. Vocês são armados que gostam de fraude. Todo mundo assinou nas atas. Vocês do MP Perderam, porque perderam nas atas. Atas síntese. Atas, atas todo, todo mundo assinou. a terá o resultado. Não pode. Você o presidente da Assembleia. só presidente da Assembleia. Eu vou escrever você também começa a escrever. Escrever é, como? Mas faz o um quê? Tal terá o resultado, por quê? Se o presidente já assinou. Não, ah? é. não podem fazer isso, vocês. Vocês gostam de fraude, por quê? Perderam o resultado. Não importa. Não importa. Do Parlamento, portanto, para o ciclo eleitoral que do de 2016 a 2027. Então, estamos agora a Casa CE. A qualquer momento, a declaração do Presidente da política, mas agora olhamos para as primeiras páginas dos jornais e Angola está uh, com esta chamada na primeira página do I. Escreve o inevitável, mesas de voto dão vitória à comida, é uma informação.